Hoje nós celebramos o Dia Internacional da Síndrome de Down, por isso nós entrevistamos a Luana Rolim, a primeira vereadora com Síndrome de Down do Brasil. Além disso, a Luana também é fisioterapeuta e compartilhou conosco um pouquinho da sua trajetória e dos seus desafios. Confira! Uh, boa tarde Luana. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Por que que você escolheu a Faculdade de Fisioterapia? Primeiro eu entrei na fisioterapia porque eu me identifico, eu sou apaixonada por bebês. E também me identifico, também. eu adoro a fisioterapia global, porque posso atender vários pacientes assim com brincadeiras lúdicas, também tem programas de, de reabilitação. Eu amo a fisioterapia. Quando eu visto a minha roupa, meu jaleco de fisioterapia, eu me sinto, olha, uma profissional. Nossa. E a política, como que tu entrou nessa área? Ah, Nicole, a política, né? Não quero chorar aqui. Um filme pela minha cabeça, porque calma é que, é que, na verdade, foi um marco, um marco histórico, porque aqui é, lá no eu amo é a política é a política está na minha veia eu fui desde a carreira do meu pai que foi foi vereador duas vezes e eu quero muito não sei se tu sabe e a sociedade também quero muito crescer na política porque eu quero muito conquistar meu espaço como pessoas com síndrome de Down, porque o céu é o limite. E que mensagem assim, tu deixaria para as pessoas com síndrome de Down, que uh, têm dificuldades assim, na sua vida pessoal, profissional, que querem realizar algum sonho, mas elas uh, acham que não conseguem, talvez? Eu quero que todos nós, é, todos nós, como eu posso dizer, as pessoas com deficiências, Uh, nós somos heróis da vida da vida real, nós queremos alcançar nossos sonhos, quebrar tabus, os, para, os paradigmas. Eu quero muito que a sociedade nos engloba, não quero excluir, quero incluir. Quais é, as dificuldades assim que o senhor enfrentou assim uh, com a educação da Luana, assim, que o senhor viu algum tipo de barreira que existia? Ah, eu, como pai, né, eu, desde que a Luana nasceu e nós tomamos conhecimento da síndrome de Down, eu, com toda sinceridade, parece que, que a fé que eu tenho, a animação pela vida e o gosto pela vida, é, nada me desanimou. Foi uma alavanca para continuar derrubando muros. Porque a nossa sociedade ainda não tem esta cultura suficiente para entender né, que os seres humanos, ninguém é igual e não existe deficiente. Somos seres humanos, somos todos irmãos e que, para mim, as é, pequenas barreiras, claro, que eu enfrentei, na rua, no mercado, na sociedade, no clube, eu eu fiz que não vi, não demonstrei que eu estava batizado, então continuei firme e sempre como um pai feliz e um pai vencedor. E que mensagem o senhor deixaria assim para os pais de quem tem síndrome de Down? Pais, queridos pais, queridas mães, quando o filho de você, de vocês vierem ao mundo, saibam que tudo aquilo ali é uma semente que precisa ser trabalhada, é uma semente que Deus mandou, e procurem terras férteis, que haverá produção, haverá satisfação, não desanime, o maior remédio para a síndrome de Down chama-se amor. Não há vacina, não há cirurgia que cure, apenas o contato, o amor, a convivência, a interação. Se essa criança for amada, essa criança vai crescer, vai se desenvolver com certeza. Nicole, olha só, pode dizer uma coisa assim? Meu Deus, eu tenho aqui uh, muito estímulo, Muita ajuda. Sabe de quem? Eu tenho os melhores pais do mundo. Meu pai Tadeu, que é meu herói, meu companheiro. Minha mãe. Minha, minha grande professora. Como eu posso falar? Enquanto, quando existir amor, não haverá de diferenças. Eu quero sim multiplicar cada, cada vez mais toda a minha trajetória. Muito obrigada.